A Secretaria de Saúde divulgou agora a quantidade de servidores infectados em cada hospital. O Hospital Regional de Ceilândia é o que mais tem casos. 230 profissionais de saúde tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19. Depois vem o Hospital do Guará com 93 confirmações. O Hospital de Taguatinga aparece com 90 profissionais com o novo coronavírus. O de Samambaia com 73. O Hospital do Gama teve 38 testes positivos. O do Paranuá, 34. O Hospital da Criança teve 25. O de Planaltina, 21 casos de profissionais de saúde infectados. O Hospital Materno-Infantil, o Agamib, aparece com 11 casos. E o Agarram, com 8. E tem muitos profissionais de saúde reclamando das condições de trabalho. A Câmara Legislativa criou uma Central de Direitos Humanos para receber denúncias durante a pandemia. Já foram quase 80 reclamações só sobre problemas nas unidades de saúde, principalmente sobre a falta de equipamentos, de estrutura, de preparo dos profissionais e de cuidados necessários durante o atendimento. Esta pessoa fala sobre o agarrão conta que há restrição de equipamentos de proteção individual, como capote, máscara e gorro, e a ausência de propé. Ressalta que o agarranho é o local em que todos os pacientes que chegam são possíveis casos confirmados e que os profissionais precisam estar paramentados e ter recursos quantas vezes forem necessárias. Outra pessoa também fala do Agarram. Estamos internando pessoas em cadeiras. Voltamos a internar pacientes em macas do SAMU e cadeiras, esperando vagar leitos. O profissional de saúde conta que teve um problema grave ao precisar internar um paciente prisional com suspeita de covid. Não tinha isolamento e ele foi internado no corredor. Uma outra mensagem fala sobre o hospital de base. O profissional de saúde também reclama sobre a falta de equipamentos adequados e que a prova é que, quando a pessoa escreveu, mais de 50 funcionários já estariam infectados ou afastados por suspeita. Uma outra pessoa fala da UPA do núcleo bandeirante, que teve leitos adaptados para UTIs Covid. A mensagem diz que o processo ocorreu e continuaria ocorrendo sem transparência, que nunca foi comunicado aos profissionais como a unidade deveria funcionar, que não existem protocolos predefinidos, que os profissionais não receberam treinamento e que muitos profissionais de enfermagem nem têm formação ou experiência em UTI. A pessoa conclui dizendo que todos os pontos citados influenciam diretamente na assistência e segurança do paciente e também da equipe. Uma outra mensagem é de uma pessoa que estava como acompanhante do avô. Ele saiu da UTI, segundo ela, curado do novo coronavírus, e foi para um leito de enfermaria. Lá estava no mesmo quarto de dois pacientes com vírus e todos com acompanhantes, o que não é permitido. A pessoa mandou fotos e diz que não havia cuidado nenhum. A gente recebe as denúncias pela Central dos Direitos Humanos no WhatsApp e a gente trata todas as denúncias, mandando elas para as autoridades competentes e provocando também outras instituições de controle. Uma comissão formada por representantes da Câmara Legislativa, da OAB, do Sindicato dos Enfermeiros, do Conselho Regional de Enfermagem e de Conselhos de Saúde tem feito visitas a hospitais e algumas denúncias já foram constatadas. Hoje mesmo teve vistoria na UPA do Núcleo Bandeirante. Enquanto o GDF informou às 9h25 da manhã ocupação de 76% nos leitos de UTI lá, a comissão encontrou, no mesmo momento, 90% dos leitos ocupados. São 38 leitos ocupados, apenas 4 leitos disponíveis. Apesar de podermos observar uma série de atividades econômicas liberadas, infelizmente, a baixa adesão da população já se reflete em números muito acentuados na ocupação dos leitos disponíveis para a Covid. E uma profissional de saúde que trabalha no Hospital Regional de Ceilândia fez outra denúncia grave para gente. Que médicos passariam a atender esta semana, durante o mesmo plantão, pacientes da ala Covid e pacientes de outras alas. Inclusive, geriatras que atenderiam pacientes com o vírus e depois idosos. Simplesmente transformaram o hospital para atender Covid sem ter errado. Aí o que, que tá fazendo? Pegaram os médicos e os técnicos de enfermagem, tiraram de outros setores da ambulatório, por exemplo, tem médico que atende de manhã pediatria, criança com, com estudo neurológico grave, tem médico que é endocrinologista, um atende de manhã paciente obeso, com muitas doenças e, à tarde, eles vão para o Covid, ou o contrário. Atende Covid de manhã e, à tarde, vai atender as, as outras pessoas que são do grupo de risco. E também a parte ambulatorial, que os médicos saem, um dia vão atender Covid o dia todo, e no outro dia vai atender 12, 12 de 80, 90 anos. É muito grave o que está acontecendo. A direção do Hospital Regional de Ceilândia informou que os médicos do ambulatório estão realizando 30% de sua carga horária no serviço de apoio e orientação aos familiares. Esses profissionais não prestam assistência aos pacientes com Covid-19. A direção informa ainda que a profissional geriatra permanece com toda a sua carga horária atendendo no ambulatório, não estando envolvida em qualquer atendimento a pacientes com a Covid. A direção do HRC também informou que para pacientes com a doença estão destinados os 38 leitos do pronto-socorro e 10 leitos da UTI e que não há pacientes com Covid nas enfermarias. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o uso dos equipamentos de proteção é contingenciado para que não falte equipamentos para os profissionais e todos permaneçam protegidos. Sobre a situação do Hospital Regional da Asa Norte, há 155 pacientes nos leitos de enfermaria e 17 pacientes na UTI. O IGSDF o Instituto de Saúde não comentou sobre a divergência no número de leitos de UTI na UPA do Núcleo Bandeirante. O IGES informou que há equipamentos de proteção individual disponíveis para os colaboradores em todas as suas unidades, incluindo o hospital de base.